Aqui, gente. Olha gente, olha que coisa boa que está sendo preparada aqui, olha. Mas Olha, gente, um cubu, o famoso cubu, ó. Olha aqui, gente, esse aqui é o famoso cubu, ó. Eu fazia na panela, agora tem o forno, eu no no forno, mas é o dá, dá, dá até água na boca. É bolo, bolo. bolo. A pro mineiro aqui para cubu, não um pedaço nenhum. Vem cá. Olha o pedaço. Olha o cheiro, tá isso aí? É. Vou tirar um... Vamos ver o que é isso aqui. Quer iniciar? Que maravilha. Olha aí, gente. Olha É. Uma um aqui, né? Que ficou. Hum, um frango com quiabo aqui, ó. Vê? Aí, ó. Tá fazendo frango com quiabo aí, gente, ó. Ah, quase. Aí, ó. O famoso frango com quiabo, ó. Pão finado é. com frango, né? Na mesma eu, coisa. Eu né? sempre gostei disso aqui, ó. Colher de pau. Você gosta de comer eu pau? É de não! <risos> não pode fazer doce com colher de pau. Comer ah, pau. eu pensei que você gostava de comer pau. Ah. <risos> ah, minha, eu, eu tenho mal um costume é de, de... É, é, um fazer doce lá em casa, eu, eu tenho umas colheres de pau lá. Eu gosto mais dela de, de é do que a é, é, é, é Muito, muito bom, né? Sempre fica é. é tranquilo. Principalmente é. quando ela vai ficando moreninha assim, ela vai para. É. Pode ter uma loja, não pode comer não. É. Aí vou fazer uma loja é. ah. doce. Mas eu fui chamando, a gente chamou pra ir lá na uma corta às galas de vocês. Passaram uma loja doce ainda. Olha, Olha aí, ó. É. Ó, vó, aqui também tem uma rinica aqui também, né? Hum? Uma, uma, uma rinica ah, aqui, ó. Ah, tem. Olha pra você ver, gente. Essa aqui é antigo, ó. Aí depois a Valé vai estar tá mostrando pra vocês aí. Mas primeiro deixa ela cortar o cubu pro boi, né? Deixa né? eu provar o cubu. Deixa o cubu. Olha aí, lá. ó. Já não não. <risos> o boi nem né, experimentando o cubu. Vamos ver se ele vai gostar, né? Só que a gente é era como boi de cubar. Um boi de cubar? É. Agora é, mas antigamente era cubar. Aqui a gente, aqui a não, gente não, fala mais de é cubu, né, amor? É, agora é boi de cubar. Ah, é aquela região, né? É, tem. É. Com é certeza. Agora, Muito gente... bom, hein? Muito uhum, bom. Vem de... eu. Esse som aqui, ó. Ah, não, não, não. O que é para ah, ah, ah, ah. Falar, ah, ah. O Bono, ele? O Boino, ele conhece a... Ah. Isso aqui é da época, ah, na época, o eu conhece muito... Olha aí. Esse som aqui, é o que é para, é que é para? Ah, é? Olha aqui, Boino. Olha aí, ó. Você sabe o que eu lembro? Você deve lembrar de alguma coisa, né? com A famosa Sonata, aquela que tinha a pilha atrás. É, tinha uma que era portátil, você saía ia pro o parquinho, você levava, era quatro pilhas. Você colocava ela lá para funcionar no meio, meio do passo, se quiser. E funciona, né, avô? Eu outro nome. Como é que é o nome, gente? E era o nome mesmo da Vitrola. É, vitrola, só É isso aí, é isso, eu conheci assim. Não funciona, né, vó? Funciona. Olha aí, ó. Hum? Ó. Funciona aí. Né? Né? Como, é como é que põe a. Só não, só não deixa tocar. Ah, não tá. É. Aqui, ó, não ver lá, ó. Funciona direitinho, tá vendo, A gente só não vai botar a música aqui por causa de direito autorais. É, escola. Né, mas olha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Funciona direitinho. A gente só não vai colocar música aqui para o pessoal escutar por causa dos direitos autorais. Né? Mas aqui, ó. Roda direitinho, funciona bonitinho. Tá vendo? É isso aí, gente, ó. A gente pode apoiar a música na dúvida. É, bem. eu vou mostrar ele o disco aí para ele ver. E aí, é. aqui já tem aqui Roberto Carlos, alguma coisa assim? Tem, aqui né? tem um monte lá. Triparada dura. Não sei bem, né? negócio de música é, que... é choradora é. aí. Não Roberto... Tem Roberto. Uns... Conhece o boi aqui, ó? Disco pequeno, ó. Esse aqui, ah, esse aqui ó. é o compacto. Compacto disco, isso? Deixa eu ver quem que é. Carmen Silva. Carmen Silva. Faleceu há pouco tempo. É, É uma benção. Tem muitos discos aí, ó. Né? Esse aqui é aquele disco que antigamente passava muito? Como é que Anivelto, dá um estilo aqui. Ah, Mô, vamos ver é se o Anivelto conhece é isso. isso aqui, porque o Anivelto é. O Anivelto causou uma tragédia, vou marcar o país. Anivelto, vamos escutar. Ô Mano, será que o Anivelto conhece isso aqui? Ah, isso aí é um, uma máquina de juvenil, divinil, sei lá. Divinil? <risos> é é divinil. Um Está <risos> Ah, ah, só não, você não pode tocar as é músicas aí só por causa de direitos autorais, mas... Sobe mas... ah, ah, é jo. 20 segundos é. aí só pro pessoal... Ah, é. Cadê o botão é. de um botão? Achei! Pobreza! É. Só, só 20 segundos! Olha é. a até a caixa dela! Aqui, tá aqui embaixo! Ó, ah, ah, você já tô, a orelha lá? Olha aí, ó! Ela fez perto e boa dançando, não é? <risos> Isso aqui é o, é o maior radialista que já existiu, esse cara tocando aqui. Quem tá cantando, cara, mãe? O Zé Betch. Você viu falar dele, sabia? O único Zé que eu conheço era um, era um radialista. Sim, ele era acordeonista. Ele foi, ele foi tocando, ah, um dia a camarada achou graça. A cachorro graça no camarada ele e ele de apaixonou de Deus, pelo é. rádio e se tornou o maior do Brasil. Então, o Zé, ah, Bete, né? o Zé Bete, eu não lembro do Não lembro assim, não viu o programa. Ele, na realidade, ele era cordionista, é, acordeonista. Ele, é, ele, ele não mais vai existir. Ele falava assim, ó, é o Zé falava assim, um Brasil de audiência, não é hoje, né? Hoje nós temos um mundo. É isso mesmo. Se ele fosse bem, se ele fosse vivo e tivesse uma boa idade, ele ia eu alcançar a tua vida. Vida. Ah? o corrido. É o Enivel tá, ele tá ele experimentando o é. cubo agora, aí. o Boni experimentou. Olha aí, gente. Tem te um jeitinho de banana um te... um de fubá. É, o pinto de galã, o olho colorido, aí, ó. Isso aqui é. Agora é bom de fubá, mas antigamente era cubu, mesmo quase pela panela. A panela, gente, falando em panela, o almoço, o almoço já tá pronto, ah, tá hein. Olha pra você ver aqui, ó. Olha pra vocês verem aí, ó. Uma abobrinha aqui. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Um arroz. Aqui tá o frango com quiabo. Pessoal, tá Olha, gente, ó. O famoso frango com quiabo, ó. Olha o pezinho do bicho aqui, ó. <risos> olha aqui, gente, olha.